em face do auto de infração número 2, 2022, lavrado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa é, apareceu. Item 2, processo 48, 500, 00, 26, 35, 2022, 51. recurso de administrativo interposto por Maristel Decarle Zacariotto, ME, em face de decisão emitida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, Arcesp. No sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3, processo 48.500.0090.95.2022.36. Recurso administrativo interposto pela Energisa Sul-Sudeste em face de decisão emitida pela ARCESP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 4. Processo 48.500.0002.70.2023.19. Recurso administrativo interposto pela Argo 3, transmissão de energia SA, em face do despacho 203-2023, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão, SRT.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 Pedido de reconsideração interposto pela Energisa Sergipe Energisa SE, em face da resolução homologatória número 3184-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tili. Item 6. A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não passa para o sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 6 é o processo 48.500.006882.2022.26. Pedidos de reconsideração interpostos pelo Conselho de Consumidores da Enel, Distribuição Ceará, Con Conerj, e pela Companhia Energética do Ceará, Enel SE, em fase da resolução homologatória nº 3.185.2023. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Os itens 7 e 8 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º, inciso 1º da norma de organização anel nº 18. E o diretor Ricardo, do laborato de não passa para o sorteio conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1 o item 7 é o processo 4850006890 pedidos de reconsideração interpostos pela pelas empresas at 1 Z3 Energia SA, Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Neoenergia Coelba e Companhia Hidrelétrica São Francisco Chesf, em face da resolução homologatória número 3186/2023 e o item 8 é o processo 4850009162 12, pedido de reconsideração interposto para a companhia de eletricidade do estado da Bahia, Neoenergia Coelba, em fase da resolução autorizativa número 14433/2023. Vamos ao sorteio. tô Ricardo não participa. diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 9. O diretor Ricardo Laborato Tuchini não passará do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 9 é o processo 48.500.006891.2022.17, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, Neo Energia Cozerne, em face da resolução homologatória número 3.187.2023. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 10. O diretor Elvio Neves Guerra não passará de sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. O item 10 é o processo 4850 20, 23 Pedido de reconsideração interposto pela EletrogoES S.A em fase do despacho número 966/2023 que declarou a perda do, de objeto da medida cautelar protocolada pela requerente em face do exaurimento da da final, da sua finalidade e de outras providências. Diretor Fernando. Item 11, processo 48.500.0022.96.2020.41 e outros pedidos de reconsideração é, interposto pela Palmas Energia Solar 1, LTDA, em face do de despacho 969/2023 A diretora Agnes Maria de Aragão da Costa não passará do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Vamos ao sorteio. Ah, peraí. Foi o diretor Elvio Neves Guerra. Vou esperar um pouco. Seguindo, item 12, processo 48.500.22.56.2023.41, pedido de impugnação com um pedido de medida cautelar apresentado pela Bolt Energy, comercializadora de energia LTDA, em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Item 13, processo 202331 Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protolo, protocolado pelas empresas Belmonte 1, Parque Solar SA e Belmonte 2, Parque Solar SA, com vistas ao parcelamento dos encargos de uso do sistema de transmissão, UST, é, cobrados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, referentes ao período de janeiro de 2022 a março de 2023. Vamos um sorteio. Diretora Agnes. O item 14 será distribuído por conexão ao processo 485001141202330, sorteado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa na nona sessão pública de distribuição de processos 2023, tendo em vista o artigo 4º, inciso 2, ou inciso 2 né, da norma de organização anel nº 18. É, o item 14 é processo 48, 500, 0, 11, 4, 1, 2023, 30 pedi pedido de medida cautelar, protolado pela Enel Distribuição Rio de Janeiro, ENEL RJ, com vistas à suspensão da subcláusula 1 da cláusula 18ª na cláusula 7ª e no anexo 3 do sexto aditivo ao contrário de concessão número 5, 2020, de, número 5 de 1996. Esse, então, foi o registro da Acnes. Item 15, processo 48.50.0066.42.2019.26. Execução da garantia de fiel cumprimento da pequena central hidrelétrica Chambu, cuja autógrafa foi é revogada pelo, por meio da resolução autorizativa 8.380-2019. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. 16, processo 48.500.0022.02, perdão, 2023.86, extinção dos pedidos de outorga de autorização para implantar e explorar empreendimentos de geração de energia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 17ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.